Se aquilo não for trabalhado em, em nível é, de verdade espiritual, ela vai ter que tomar as providências humanas. E não tem nada de mal nisso. Né? Eu não coloco o estudo da verdade como concorrência de medicina. Sabe? Eu acho que a pessoa quando tem a convicção, primeiro, dificilmente a pessoa tem problema de saúde. Segundo, se tiver, ela vai sentir, ela vai sentir, só ela pode saber isso, se ela vai ter a convicção de trabalhar com esses princípios, para ela, se ela sentir que ela deve procurar um médico, tem pessoas que falam assim, ah, agora nem sei mais como continuar esse estudo aí, porque eu estava levantando uma série, porque eu tive um problema de saúde e agora desanimei. Isso aqui não é concorrência de medicina, nós estamos estudando uma verdade eterna aqui. Eu nem falo em cura em palestras, dificilmente eu falo, eu uso essa palavra. Só um exemplo aqui para explicar é, o mecanismo de, de atuação, de colocação no, no princípio absoluto, dentro de uma limitação finita da mente humana, tá? Como eu disse aí, quanto mais a pessoa tá, assimilar e adquirir a convicção, se for colocando na prática, os problemas somem da vida dela, naturalmente. Quando aparecer algum problema, o que, é que significa? Significa que não aconteceu nada com ela de novo. Porque a mente do absoluto não sofre problemas. Tá? Isso aqui é, é, é interessante, é, é colocar mesmo em prática, né? Para a Sempre. Acho que não teve nenhum tipo de coisa que eu já não, não vi resolver com esses princípios aqui. É direto, uma coisa atrás da outra. Porque na mente pessoal, nós recebemos, vamos dizer, isso aqui eu estava falando da questão da febre chega um caso lá fala assim, tem uma pessoa que está é, é, em conflito com uma outra tá? é outra coisa que chegou aqui outro fala assim, a outra perdeu o emprego, será outra é outra coisa aqui E quando Jesus falou assim, ó, é, aqueles que estão cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei e nós não temos que ficar contando quantos são os problemas da aparência eles são sempre um só nós estamos colocando uma mente pessoal no lugar da infinita absoluta que está presente quando nós substituímos isso, nós passamos esta mente do absoluto para ser a nossa mente todos os problemas que estão na, na suposta mente pessoal desaparecem por isso que eu falei que o, a, o problema é que está sempre na mente a parte mutável é na mente pessoal só né? Nesse texto aí, ficou claro que isso aqui não está complicado? Está tá difícil? É, agora, quem dá tá o livro na primeira vez, é normal, não, não é de assimilação direta, assim, é instantâneo, não é? Tem que trabalhar com isso daí. Tá? A ação, no princípio, é instantânea. Até a gente, quando a gente fizer a meditação, eu coloquei nesse texto aqui o seguinte, ó. mais ou menos para a gente não perder tempo para a gente fazer a meditação Mas assim, ó, a quantidade de seitas, religiões e denominações é impressionante todas se julgam a única a oferecer algo de bom aos seguidores sempre foi assim em hebreus, vemos não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas o que é bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram o que está aí dizendo aí? Ó? é bom que o coração se fortifique com graça olha esse mecanismo é que fortifica fortificar o coração com graça é esse mecanismo então a pessoa contou um problema sério para ela mas, nossa, não sei como é que eu vou fazer isso aí ela pega, ela vai no espiritismo, ela vai no rosa cruz, ela vai na cinti ela vai no messiânico, ela, ela começa a fazer aquela varredura de seitas e denominações. Não estou dizendo que, que tenha defeitos, essas, essas, esses nomes que eu falei, estou dizendo que ah, vai fazer uma varredura em todo, toda, todas elas. Né? Mas está dizendo aqui, que é bom que o coração se fortifique com graça, não concorreria, né, varredura de, de denominações todas as filosofias, elas vão de alguma maneira explicar isso daqui por isso que eu falo que não é o, o erro não é a filosofia o erro é a pessoa que fica trocando de filosofia sem nunca colocar o mesmo princípio que está em todas elas né? então a pessoa fala assim eu fui aceitando mas não gostei daquilo lá não. eu, eu aí fui procurar Messiane. escutou a mesma coisa, né Aí ele falou assim, é, mas depois da, da desse âmbito, eu fico conhecer mais uma outra, ele também não, então ele não fica nunca usando coisa nenhuma. Se tiver, por exemplo, 500 dias no calendário dela, ela vai em 500 lugares conhecer. Eu não sou contra que conheça, eu até acho bom que conheça, para ter uma noção de tudo, mas eu sou contra a pessoa conhecer e não fazer nunca a aplicação do princípio dentro da vida dela. É a mesma coisa que eu estou falando aqui. Estou explicando um princípio básico por que, que a pessoa deve fazer a meditação, se quiser levar a sério isso. Agora imagine se nós marcarmos, por exemplo, 500 palestras para explicar a mesma coisa a pessoa nunca fizer isso em casa. Não adianta nada. Tá? Então aí que entra essa questão aqui, ó. Bom é que o coração se fortifique. O coração se fortifique com graça. Essa palavra coração está dito aí porque não é a mente. Coração na Bíblia significa consciência espiritual. Por isso que Jesus falou, os puros de coração verão a Deus. Então tem aquela consciência espiritual. A pessoa não está pensando em, em coisa complicada. Foi dito para ela o seguinte. É, o poder de, de do Cristo não foi exclusivo para Jesus, né? Porque ele é onipresente. Onde Jesus estava, ele percebeu a presença desse poder na sua totalidade? Quando nós percebemos o poder, o que acontece? Ele, ele se revela. Mas não tem um Deus lá falando assim, não, é Jesus Cristo, é eu escolher para ter o poder para ele. Então até que ele passou o poder dos discípulos, né? E Deus, diz na Bíblia que farei as obras que eu faço e maiores do que essa. Mas o poder, ele é onipresente. Onde que está o, o, o restante da ação? O absoluto já fez a parte dele. É isso que ele está dizendo. Ninguém precisa ficar batendo na porta de Deus, lá para pedir mais poder. Para resolver nada. O que tem que ser feito é uma abertura a esse poder. Por isso que eu falo da meditação. Se no ponto em que eu estou, o mesmo poder que Jesus Cristo usou, está presente... Não está presente alguém pode imaginar por exemplo que nesse ponto em que eu estou aqui deus tirou uma parte do poder dele ou em uma parte onde cada um daí está alguém pode imaginar que eu estou num ponto em que deus negou a presença do poder dele aí não pode senão não podia usar nunca a palavra impotência né? então é, tem, tem pessoas que pensam assim por exemplo essa ação espiritual vai depender de eu estudar muito essa questão aí. Tem que levar muito a sério. Levar a sério para estudar isso aqui é uma coisa. É uma, isso é bem, bem distinto de deixar o Cristo funcionar. Deixa eu explicar melhor. Nós a gente vai fazer uma meditação aqui. Se a pessoa trabalhar com o seguinte ponto. Em vez dela pensar que está com a mente humana, ela está com o poder total de Deus funcionando no ponto em que ela está, seja qual for o problema que ela estiver enfrentando hoje, ele vai sumir. Você não, não é o Deus que vai fazer sumir o problema, e nem a pessoa. É essa presença do poder que está aí. Então a pessoa tem que fazer... É, é aí que eu falo que a pessoa tem que ter a convicção para deixar esse poder funcionar. Eu coloquei aqui assim. Jesus Cristo sempre falava do poder de Deus, o Pai em mim, como o realizador das obras. Não obstante, uma infinidade de filosofias complicadas e intelectualizadas tem surgido e desviado a atenção do foco central da verdade. Leitor, que é você? que está aí, digamos,